Olá, eu sou o pastor Elton Melo e é um prazer muito grande apresentar para você o meu último livro, Cristo, Essência do Natal. Eu escrevi este livro porque no Natal muitas pessoas cristãs querem celebrar o Natal e alguns ficam em dúvidas se realmente vale a pena celebrar o Natal ou não, se o Natal é para que os cristãos também celebrem ou não. Mas a grande verdade é que muita gente fica muito perdida em relação à celebração do Natal, e Cristo fica perdido também na celebração. Então eu escrevi esse livro, Cristo Essência do Natal, para trazer Cristo para o centro das celebrações do Natal. Então rapidamente eu quero passar com você pelas páginas deste livro, um livro que não foi escrito apenas para você ler, mas também que foi feito para você poder ler e você escrever. Então aqui na apresentação eu já coloco de cara a importância de trazer Cristo para o centro da celebração do Natal que nós é, tradicionalmente fazemos. E aqui eu tenho uma mensagem muito simples, Feliz Natal com Cristo, é um texto que eu escrevi já há alguns anos, aqui no meu site, alcancevitória.com e você pode, então, é, acessar todas as informações desse texto, Feliz Natal com Cristo, e ali nesse texto eu explico por que é importante o é, um cristão celebrar o Natal, e também de onde surgiram cada elemento da celebração do Natal que nós conhecemos hoje. O que é cristão, o que não é cristão e como nós podemos fazer uma ponte para evangelizar pessoas no Natal. Entrando na, na visão do livro, a proposta são 21 devocionais sobre a centralidade de Cristo no Natal. Então eu começo ali, meditando na palavra de Mateus capítulo 2, versículos 10 e 11, quando os magos vieram do Oriente para encontrarem Jesus e ali o adoraram. Então, aqui tem toda a especificação da celebração do Natal ao longo desse período. E aí você vai tendo a cada dia perguntas pertinentes para sua resposta e para que você possa aprender um pouco mais sobre a centralidade de Cristo no Natal. Então, ao longo dos 21 dias, eu espero que você desenvolva uma experiência maior com o Senhor Jesus, que é o centro do nosso Natal. E que também a sua vida seja impactada e abençoada. Então, ao longo de 21 dias, você tem questionamentos, você tem respostas que você vai elaborar. E desta forma, eu estou dando a você a oportunidade de também escrever um livro, né? Porque não, você vai complementar as informações que eu coloquei ali no livro com as informações do seu devocional diário que você escreverá a respeito do Natal, da centralidade do Natal em Cristo Jesus. Bom, é um livro que foi escrito para você escrever, para você participar. Está aqui as minhas informações como autor deste livro. E no final eu deixo uma canção ali é, do do cantor cristão do meu 27, como uma, uma dica para você a respeito da centralidade de Cristo no Natal. Este é um material que está disponível no site alcancevitória.com e você pode comprar ainda hoje este material e ser muito abençoado com a leitura devocional de Cristo, essência do Natal. Deus abençoe a sua vida, um Feliz Natal a todos e até o nosso próximo livro, se Deus quiser.